Fala galera! Beleza? Franz hein gente? A casa do azulejista Estamos sentando o piso aqui galera, como vocês puderam ver E eu vou responder uma pergunta que todo mundo me faz Vale a pena ter ajudante no assentamento de piso? Vale se for igual o William Vale a pena se for tipo o William O que, que eu quero explicar para vocês? Vocês viram no vídeo que enquanto eu fui assentando as peças inteiras O William já foi cortando aquele recorte lá Já marcou esse aqui, já vai cortar ou seja, ele vai adiantando o meu trabalho. Enquanto eu vou soltando os inteiros, ele já vai fazendo todos os recortes. Vou mostrar para vocês. Lá na sala, eu fui soltando os inteiros. Eu entrei pro primeiro quarto, o Willian já foi chegando para os recortes. Vou mostrar para vocês. Aí, pessoal, estamos entrando no segundo quarto. é não. O William já vai fazendo os recortes. Enquanto eu vou pôr os inteiros, o Willian já vai marcando, cortando, deixando um lugar para mim. Para mim só chegar e coloca Aqui o corredor já está feito pela metade já. Aqui é o último quarto, então a gente já tá adiantando ele. Já vamos protegendo também. O William já vai fazendo esse trabalho, já vai protegendo para mim, vai arrancando os clips, vai protegendo os pisos. Ó, tá vendo aqui, ó? Esse quarto aqui, a gente fez ele. Enquanto eu fui começar o outro quarto, o William já foi soltando os recortes. Tá sem colar esses recortes aqui, ó. O William já foi deixando ele no jeito. Agora é só chegar e colar tudo de uma vez. Ou seja, eu não paro, eu não paro o assentamento para fazer recorte. Quem faz o recorte é o ajudante já deixo ali ó, a máquina no jeito aqui na sala que é um ambiente maior já protegido também O William já vai lá marca corta leva para mim eu assento inteiro já vou sentando um recorte vai adiantando aqui ele também já fez todos os recortes enquanto eu tava sentando inteiros ele já veio aqui ó, já fez os recortes agora é só colar aí desse jeito vale a pena resumindo pessoal vale a pena ter ajudante quando ele te ajuda realmente, ele adianta a etapas do teu trabalho que você não precisa parar para fazer. Recorte, rejuntamento, limpeza, empapelamento, tudo isso aqui é feito por ele. Então ele adianta uma etapa do trabalho que eu não preciso parar para fazer. Nesse meio tempo eu vou soltando a produção, o trabalho que o William está fazendo automaticamente se paga, porque como ele está produzindo uma parte do trabalho que eu vou executar futuramente, ele está pagando o dia dele, então aí vale a pena. Você pagar o ajudante para só ficar do seu lado ali, te dar uma peça, bater uma argamassa, não serve. Tem que ser um ajudante que realmente adianta o trabalho para você, para você dar produção. Aí vale a pena, beleza? E já sabe, quem aprendeu o que eu estou fazendo aqui, em breve, novas aulas no nosso curso Azulejista, dessa casa aqui, todas as técnicas que eu estou usando aqui, a gente vai colocar lá no curso para vocês. E quem já assistiu todo o conteúdo anterior, em breve, novas aulas também. Vocês vão ter acesso aí, beleza? Mais uma vez curta, compartilha os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários no canal. Vê galera, oh, boy!